e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Budog Nerd Lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo E nesse filme aqui a gente acompanha a Anne Que ela tá ali frequentando uma escola de exorcismo Que foi aberta pelo Vaticano ali nos Estados Unidos Pra lidar com todos os casos de possessão é, E olha só, ela é a primeira mulher que tem permissão pra frequentar essas aulas de exorcismo né? Porque o padre, que é o cara que dá aula ali nessa turma Ele vê muito potencial nela pra lidar com os exorcismos né? É, o problema é que ela tem uma ligação muito pessoal ali com essas forças demoníacas que esse aqui é o filme de exorcismo que ele se leva um pouco mais a sério Ele tenta abordar de maneira um pouco mais séria os assuntos que são tratados aqui no filme isso é um aspecto que eu curto muito de filmes de terror Quando eles levam mais a sério sem incluir muitas piadinhas assim no roteiro É, o grande problema nesse filme aqui, na minha opinião É que ele traz muitos elementos de vários e vários filmes de exorcismo Que a gente já viu, são vários elementos muito parecidos Ele meio que segue uma fórmula e não traz assim muita personalidade própria aqui no filme É, não tem nada de muito marcante assim desse filme, ele segue etapa por etapa sem inovar em nada. É, os conflitos aqui também não são muito fortes para ser algo que a gente se lembraria para sempre ao ter assistido aqui esse filme. E as resoluções para alguns problemas também são um pouco bobas. É, o filme ele tem um momento que é muito bom, que é da Anne criança, mas infelizmente já tava no trailer, então entregou já, assim, pra mim, a melhor cena do filme. É, o restante do filme ele já é bem morno, né? Mas é interessante que a gente vê aqui a visão da igreja nesse período e aquela tentativa da igreja controlar as possessões num contexto mais atual né? é, Nesse filme aqui é dentro da escola São Miguel Arcanjo De exorcismo E assim, é um ambiente diferente de outros filmes Que é assim, em castelos e celeiros Aqui realmente é uma escola cheia de padres exorcistas Supostamente mais controlado. E a direção é do Daniel Stern né, Que ele também já foi o diretor do filme O Último Exorcismo Ele opta por um caminho bem seguro Bem previsível em si é, Eu acho que um dos maiores problemas aqui do filme É que o ritmo do filme ele cai em vários momentos A gente tem muitas cenas assim que não são tão interessantes, né? Porque pra gente ter um roteiro bem interessante, um filme com uma pegada bem frenética, a gente tem que ter vários conflitos e vários elementos que contribuem pra história no geral e pra resolução final do filme. Mas aqui a gente tem várias cenas mornas. Né? E os efeitos visuais também são bem manjados, principalmente nas cenas de possessão. Sabe aquela aceleração que fica assim picotado? Com a pessoa possuída caminhando pelas paredes, então. É o mesmo movimento que eles usam aqui e assim realmente já tá, a gente já viu muito por aí. Né? É, o que ficou faltando bastante é uma tensão constante, né? O filme tenta dar alguns jump scares, assim, mas pra mim, os sustos não funcionaram tanto, né? E é um filme que falta aquilo de deixar a gente com medo o tempo inteiro. A atuação da Jacqueline Byers deixando é um dos pontos positivos, apesar de que, assim, o resultado ficou bastante monótono, mas eu acho que não pela atuação, e sim pelo texto. Ainda assim, é um filme que deve agradar a galera que tá buscando juntar uma turma pra assistir um filme de terror, principalmente nesse período agora do Halloween. Mas saiba, assim, que sustos e tensão não são exatamente os pontos mais fortes do filme. Bom, fica aí a dica, né? Lembrando que a classe Indicativa do filme é de 14 anos E galera, antes de encerrar, eu quero lembrar Vocês que agora a gente tem um recurso aqui no canal Que é o botão Valeu, em que vocês podem Apoiar financeiramente o canal, caso vocês tenham Gostado, por exemplo, desse vídeo aqui põe né? a nossa nota pro filme A Luz do Demônio é 3 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima